Nesses 100 dias de governo ibanês, a grande marca é a tragédia na saúde pública. Estar votando o sétimo presidente do IGES-DF é um absurdo, porque é a demonstração da falta de consciência do governo do Distrito Federal de apontamento de projeto, porque o problema não é o capitão desse barco, o problema é o barco que está naufragando e é incurável o projeto apresentado pelo governador de criação do IGES. São reclamações de todos. Todos os lados em relação à saúde. É o atendimento na atenção primária, é o desmonte de ambulatórios, é o atendimento hospitalar, é a falta de cuidado com servidores e com serviço público. Esse é o IGSDF. Que iria otimizar as condições de saúde do Distrito Federal. Seria uma tragédia só para a população se não fosse um projeto político idealizado pelo governador, que ele já viu que não dá certo, porque o IGESDF não deu certo, não dá certo e abre um precedente terrível para a saúde pública do Distrito Federal.